Olá meus amigos, olá minhas amigas, sejam todos vocês muito bem-vindos. Hoje é um dia triste, né? Desde que eu criei este canal em 2017, se eu não me engano, é, sagradamente todas as semanas eu sempre postei um vídeo novo, né? De início eram as sextas, depois a pedidos aí nós passamos para as quintas e pela primeira vez em muitos anos é, na quinta-feira passada eu não postei nenhum vídeo, né? Semana passada eu não postei nenhum vídeo. Inesperadamente, a parte minha esposa, faleceu vitimada por um AVC. E eu já falei sobre muitas coisas aqui nesses quatro anos do canal, né? E esse é um canal para o desenvolvimento pessoal. E desenvolvimento pessoal é um processo pelo qual a pessoa se propõe a passar, a buscar a sua identidade através do conhecimento e do desenvolvimento de todas as suas habilidades, né? suas competências e seus talentos, para que nós possamos alcançar os nossos objetivos com um pouco mais de facilidade, né com menos sofrimento. E isso envolve nós entendermos e sermos capazes de entender e controlar as nossas emoções e também os nossos sentimentos, principalmente. né Tudo que eu falo aqui nesse canal é sempre baseado nas minhas experiências de vida. né Eu, eu não vivo um personagem. Né? O que eu compartilho com vocês é, são coisas que eu aprendi vivendo, né, experimentando. Umas coisas deram certo, outras não. Né, e com isso nós vamos aprendendo a viver. Né. Então, certas questões, é, como luto, né, apesar de já ter consolado muitas pessoas, nesse que eu considero um, um momentos é, mais difíceis na vida de qualquer ser humano, né, quem perde alguém com quem realmente se importa, sofre uma perda irreparável. Mas, apesar dos pedidos para falar sobre esse assunto, eu nunca me senti à vontade em fazer um vídeo sobre isso, porque eu nunca havia experimentado né, essa dor, nunca havia experimentado esse sofrimento, que é muito diferente de qualquer outra dor ou de qualquer outro sofrimento. Né? Então, tudo que eu falasse não passaria de especulação. Algum tempo atrás, é, eu li, não me lembro ontem, que o luto é uma jornada. Né? E certamente não é uma jornada emocionante. É, também não é uma coisa que você planeja, né? não é uma jornada que você planeja e espera, mas é uma jornada inesperada, é, onde você literalmente é jogado nela contra a sua vontade. Né? E, infelizmente, eu de repente me vi obrigado a cumprir essa jornada. E apesar de todo o meu conhecimento, eu confesso que é bem mais difícil viver essa experiência do que teorizar e filosofar né, sobre ela. Então a minha intenção hoje é tentar levar aquele ouvinte, aquela seguidora, aquele seguidor, né? A qualquer um que esteja enfrentando uma situação parecida, mas que não esteja conseguindo, é, sei lá, lidar com ela tão bem quanto eu acho que eu estou lidando, né? A minha solidariedade, a minha esperança e a esperança de que dias melhores certamente virão, né? Entenda que o luto não acontece apenas quando se perde uma pessoa querida, né? O luto pode ocorrer de várias maneiras e o luto na realidade... É uma resposta normal e uma resposta saudável de uma pessoa a uma perda. Né? O luto nada mais é do que aquele mix de emoções que você experimenta quando sente, é, quando perde alguém né? ou algo, uma coisa importante para você. E as pessoas sofrem por motivos, muitos motivos, né? por vários motivos diferentes. E além da morte, as pessoas sofrem é, por uma perda de animais de estimação, por um divórcio indesejado ou por qualquer mudança seus relacionamentos na sua vida, né? Isso inclui até a amizade e de, de várias coisas aí, né? A perda de um emprego, uma mudança na nossa saúde financeira, né? E o motivo do luto para muitos de nós é muito variado, né? Tem uma mudança de estilo de vida, como a aposentadoria ou se mudar para um outro lugar, para um outro país, aí pode levar uma pessoa a sofrer de grande tristeza e vir a ser um lutar, né? O problema é como lidar com o luto. Né? Eu diria que a vida é uma coisa muito material. A vida está ligada à matéria. né? Qualquer matéria sem vida é morta. Né? E é por isso que eu digo que a morte é a pureza da materialidade. Perda que desencadeia o luto sempre é material. Né? E te faz realmente... É, muitas vezes faz você se lamentar aí pelos seus projetos passados, pelos planos futuros que você fez e principalmente pela maneira como a sua vida vai mudar dali por diante. Né? O grande dilema é realmente coragem para lamentar realmente. Né? Seja lá quem você for, seja lá o que você faça, você vai precisar de coragem. Né? A perda traz realmente uma dor indesejada para as nossas vidas, né? mas quando você se abre para a presença da dor, da sua perda, né? E quando você reconhece a inevitabilidade dessa dor, curiosamente, você se dispõe a abraçar gentilmente essa dor, né? Aliás, é, eu acho que é a palavra correta. Você se, precisa honrar a sua dor para que você seja capaz de entender por algum, algum motivo né? que... É, mesmo que desconhecido, nesse momento essa dor vale a pena ser sofrida. Né? Chorar não significa nada. Né? Se não houver algo a ser honrado, choro é, não significa nada. Né? A capacidade de amar não requer a necessidade de chorar, né? mas sim de honrar quem ou que lhe causa dor. Né? Do contrário, é só birra né? pode ter perdido alguma coisa ou por ter tido que abrir mão de alguma coisa contra a sua vontade. Então existe, inclusive, um ditado que diz que a dor nada mais é do que o sofrimento saindo da alma, né? E literalmente o luto faz sua alma doer. E essa dor pode mudar é, completamente a maneira como você percebe experimenta o seu mundo. E isso transforma os seus pensamentos, os seus sentimentos em ações que dão significado e forma o seu sofrimento, né? Chorar não ajuda ninguém a sobreviver, não que eu diga que não se deva chorar, né? É... não ajuda ninguém a sobreviver né? é a sua disposição de afirmar honestamente as suas verdadeiras necessidades que vai te ajudar a sobreviver nesse momento né? nesse momento muito difícil inclusive da sua vida eu posso dizer que hoje e olha que eu já enfrentei muitas dificuldades na minha vida, né? inclusive com minha filha Júlia quando ela nasceu até hoje, isso inclusive na semana da minha filha, havia sido o maior sofrimento que já enfrentei minha vida, né, não o nascimento dela, mas as condições, os acontecimentos que se deram depois que ela nasceu, né, porque nesse momento, mas nesse momento a perda, a perda, a perda da Patrícia, a minha esposa, amiga, companheira, né, é, está sendo muito pior e a maior perda que eu acho que eu já sofri até hoje, né. Como eu costumo dizer, eu não sou ateu, né, eu só não concordo com Deus. E esse é um dos momentos no qual eu discordo ainda mais, né? Mas hoje o meu propósito não é reprimir, né? Ou exagerar nas emoções, mas simplesmente permitir que elas se movam através de mim e além de mim, né? Para que essa dor se liberte em pequenas doses, mas gentilmente me traga aquela sensação de paz tão merecida, né? Eu sou muito sincero, né? Eu sou muito teimoso sou literalmente uma pessoa dura, difícil de dobrar, eu resisto muito à dor, ao sofrimento. A parte inclusive ela brincava, né, ela dizia que eu tinha um coração de gelo, né? Mas dessa vez eu não tentei resistir à dor. Eu acho que é por isso que eu estou conseguindo lidar tão bem com essa situação, né? Porque eu tive a coragem de não tentar resistir a essa dor insuportável. E é por isso que eu estou falando dela aqui inclusive, né? Eu não estou tentando negar ou esconder, né? E você que está nessa mesma situação, que eu nesse momento, que conhece alguém que esteja, é, eu escuto isso, né eu escuto isso é, que eu estou falando, tá não tente negar eu fugir da sua dor, não tenha medo dela. Né? Eu digo a você que se você não honrar a sua dor, é, a reconhecendo, ela vai se acumular, e ela vai se alastrar e vai contaminar toda a sua vida. Né? Nessas situações, a primeira coisa que as pessoas dizem é como eu vou suportar. Né? E é aí que você não tem que suportar, né? você nem deve tentar suportar ou guardar, você só tem que se perguntar sinceramente como você vai abrigar, né? como você vai hospedar essa perda e descobrir o que pretende fazer com ela depois disso. E é engraçado, eu vou falar agora, tá? mas é... Porque pode ser até só meio estranho, mas tudo o que você precisa nesse momento é decidir se você vai tornar essa dor amiga, né? se você vai se tornar amigo desse sofrimento ou se você vai fazer dele o seu pior inimigo. Eu, sinceramente, escolhi ter ele como meu aliado. Né? Mas uma coisa que é muito importante entender é que você é sentir que está tendo problemas, né? é, se você sentir que está tendo problemas para lidar com as suas emoções, peça ajuda. Tá? E as pessoas vão te ajudar, realmente vão te ajudar. Eu sempre fui uma pessoa muito endividista, eu posso dizer isso. Tá? Teve alguma coisa que eu aprendi com tudo isso, quem sabe seria melhor dizer que eu estou aprendendo né, com tudo isso, porque eu não estou vivendo. É, que se encher de tristezas é, é a mesma coisa que você agir contra si mesmo, né? A dor de negar uma perda muda você. A dor de se sentir sozinho, isolado, né? te destrói, te torna incapaz de sofrer abertamente, né? te torna incapaz dia mais de ser amado para aqueles que estão ao seu lado tentando te ajudar nesse momento tão difícil. Né? Então, se tem uma coisa que eu posso dizer a você nesse momento é que tentar resistir ao é mesmo que morrer em vida, né? Ou você pode optar por permanecer aberto à dor e honrar o amor que você sente, sempre vai sentir, né? Porque o amor não acaba, né? Pela, é, é o amor que você sente pela pessoa que se foi nunca vai acabar, né? Aliás, amor e tristeza são duas faces opostas de uma mesma moeda, né? Como um antigo sábio hebraico que já havia observado, eu sinceramente não me lembro quem foi, mas me lembro que li, né? Se você quer vida, você deve esperar sofrimento, né? Paradoxalmente, é o ato de reunir coragem para experimentar a dor que vai te levar à cura, né? Então, pegue a mão da dor, dê a mão a ela. Alguém a quem você deu amor e de quem você recebeu amor morreu. né? Você está sofrendo, você está enlutado. Significa literalmente que você foi dilacerado e tem necessidades conflitantes né? e muito contraditórias. Né? Você tem necessidades muito especiais, muito diferentes do que você sempre teve. Né? Você está começando, inclusive, ou está no meio de uma jornada, quem sabe que é muito dolorosa, mas e muitas vezes até solitária, mas que de qualquer forma vai ser assustadora, né? E todos nós sabemos que é difícil ver partir alguém aí que nós amamos e que a dor dessa perda fica para sempre, né? Mas sabendo que nós podemos contar com amigos verdadeiros ao nosso lado, né? Tudo torna muito mais fácil. E chore quando você precisar. Procure um ombro amigo quando se sentir sobrecarregado, quando se sentir sobrecarregado, seja lá o que você decida ou escolha, é, fazer aí se expresse se permita experimentar essa dor, porque é isso que vai te dar esperança, coragem e o desejo de viver novamente uma vida plena e gratificante. Né? Como diz o ditado, After the rain, the sun shine again, né? depois da chuva, o sol sempre volta a brilhar.